Recentemente, o sueco que é CEO do Spotify, Daniel Ek, deu uma controversa declaração. Ele falou que os músicos não estão ganhando dinheiro no streaming por uma razão. Eles publicam poucos álbuns e ele recomendou que as bandas, que os artistas, ao invés de fazer um álbum a cada dois ou três anos, deveriam aprender com quem está no Instagram, com quem está no YouTube e tem muita mais frequência. Então, segundo ele, o modelo se tornaria interessante para os músicos caso eles fossem capazes de compor de dois a três álbuns todo ano.